Boa tarde galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem com vocês? É. Estamos aqui indo. Na verdade estávamos sem rumo, mas aí eu lembrei que hoje É.. Que dia? 13. 13. 14 14 de janeiro 14 e aí faz 11 dias eu não me lembrava disso que a minha multa que eu tomei Madre de Deus ela caducou e cinco anos multa depois de cinco anos caduca jogou jogou não jogou não julga mais e aí para comemorar vamos voltar ao a cena do crime Porém, desta vez, sim cometeu os mesmos erros. Vai, Madre de Deus! Eu não sabia para onde eu estava na ah, oh, oh, Pastor Jesus, aí a instituição do... Pastor Sargento Isidório. Sim, e aí? Eu não ia não, mas agora eu vou em Madre, eu vou, vou em Madre, decidir, vou dar um pular, vou ver como é que tá. Então aqui, Candeias, Madre, São Francisco do Conde, Camaçari, mantenham-se à direita. A gente vai pegar este acesso, que passa por cima da BR324. Salvador, Camaçari, Polo Petroquímico de Aratu, aqui, exatamente. A gente vai achar uma oportunidade para passar esse ônibus. Segura e rapaz, o negócio tá, tá lento aqui. Viu? Deixa eu ver pelo outro lado. A ah, hum, rapaz, vou ter, que, vou ter que dar uma abusada aqui. Viu? Não façam isso. Letícia Revestimentos. Museu W Pinho, o que significa? tá vendo? É né? lá, não tá acabando, né? Não vem preta, tudo, tudo dando errado. Ao lado do lado. Eita, a gente tá para lá, a gente vai lá, a gente vai lá, tá, cho tá chovendo. A ah, madre é praia, foda-se! A gente vai, em madre! <risos> não vai para a praia, é simbólico. que maçaria, entra aqui não contorna. contorna vou passeando babá por toda tá feio mesmo pelo pela cor das nuvens é... tempestade para a repangalejar lá hoje esse posto é enorme viu? Porra, meteram, hein? são 10 h 43 eu ainda não parei para descansar para dormir eu larguei o expediente às 9 h eu pego às 11 da noite e trabalhei até 9 da manhã aí ao invés de estar dormindo eu tô aqui né andando de moto o tchau e indo para um lugar que o tempo tá fechado por que eu tô fazendo isso? Sei lá. É só vontade de rodar mesmo, só, só isso. Só isso. Se meus pais não morassem tão longe, eu iria visitá-los. É lá no, no Crem, perto de Jacobina. Dá uns 420 quilômetros. Dá pra ir, dá, mas a questão é que segunda-feira eu trabalho, né? E aí fazer esse, esse bate-volta é, é complicado, hein? Uma requalificada aqui na pista que ficou bacana ué. tem até acostamento agora, antes não tinha novo fizeram na Braba Serato, nunca mais ver esse carro Subiu Daqui a pouco a gente está chegando em Candeias. Vamos embora. Porra, vamos abrir mais uma pessoa aqui. Vai Fiscalização eletrônica, cadê? Ah, o um radazão ali, ó. Pô, irmão, é 50, né? É 29, vai passar 30. R.D. Tudo oh. meu, meu colega Aldair. Aldair Aldair se perdeu no mundo. As últimas notícias que eu tive de Aldair. Tava em na Irlanda, em Dublin. Não, Minto, já tava na, na Espanha. Estava estudando lá em Madrid. Gente boa, meu colega Gente boa. Cadê o Muno e... Reduce. Welcome to Cambayas. E muito mais cursos para vocês aproveitarem Quer se profissionalizar? Vinha correndo para a é Educacional Mais informação pelo telefone Doze minutos, já estamos em Candeia. Candeias, plural Caralho, tá ruim, tá feio lá, velho Poderia fazer a volta agora, né? Não, a gente vai... A gente vai encerrando por aqui e daqui a pouco a gente volta, beleza? Até mais, galera!